A realização da procissão, da secular procissão de Nossa Senhora da Piedade é mais uma, uma estratégia de defesa do património imaterial de Óbidos. Nós sabemos que, que Óbidos, como o nosso país é terra de Santa Maria, onde as invocações de Nossa Senhora em Óbidos são muito importantes, mas esta é a padroeira. Acontece que nós não sabemos muito bem a última vez que foi realizada, mas tudo leva a crer, foi 1830 ou até mesmo cerca de 1700. Esta procissão faz lembrar as majestosas procissões marianas espanholas, em que a comunidade presenteia Nossa Senhora com cânticos, com músicas, com danças, com recitação de poemas, etc. Esta, esta posição é diferente porque a nossa padroeira não é transportada no mandor, como as restantes cerimónias que nós vimos, não só aqui, como no país. Esta posição, é, é, possivelmente, é ímpar no nosso, no nosso país. A Nossa Senhora, antigamente, ia na Berlinda, conforme nós, nós ainda possuímos essa berlinda, que era puxada por quatro homens vestidos de, de moro Na recuperação, houve algumas alterações. Nós resolvemos, de acordo com as lanternas que temos, de acordo com a berlinda, que são de 1800, por a puxar esta carruagem por gente vestida a 1800. Nós... Temos, na realização desta procissão, um grupo de homens, um grupo de jovens, todos batizados, uns mais praticantes, outros menos praticantes, mas por bairrismo eh, gostam de continuarem a conservarem eh, estas, estas tradições em óbitos, não só esta, como as, as próprias cerimónias da Semana Santa, que são um cartaz turístico de óbitos.